Dar ou não dar remédio, em que condições em que situações a gente deve fazer uso de medicação? Vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Recebi uma mensagem aqui e eu separei porque eu acho que ela relata a realidade de muitas famílias do Brasil. A mensagem é a seguinte. Uma mãe dizendo que, por conta das terapias serem inacessíveis onde ela mora, os médicos e a escola do filho dela, da, da região, pressionam a família para que o autista seja medicado. Mas a família normalmente recusa porque entende que o remédio está sendo colocado no lugar das terapias, o que fazer nesses casos? Então eu entendi que tem uma, uma briga e tem uma, uma situação difícil que a família fica super angustiada porque não tem equipe terapêutica especializada, capacitada em aba estratégias naturalistas para dar conta dos comportamentos do, dessa criança. Em contrapartida, a escola tem muita dificuldade, sente muita dificuldade de manter essa criança engajada, atenta, sendo estimulada da maneira que essa escola gostaria e os médicos querem medicar para que essa criança receba alguma intervenção e tente melhorar o desempenho na escola. É importante a gente entender que não é ou medicação ou terapia, os artigos científicos mostram que, como melhores resultados da intervenção, a gente tem a associação entre medicação e terapias especializadas quando tem a indicação de prejuízos, atrasos no desenvolvimento. Sempre os resultados com associação são os melhores. É importante também a gente falar que medicamento não ensina a criança a falar não ensina a criança a brincar, não ensina a criança a seguir comandos, a imitar, não ensina a criança a aprender na escola, ele dá mais condições para que essa criança aproveite melhor as terapias e a intervenção na escola. Ele ajuda no sono, não existe um tratamento para autismo medicamentoso, até porque a gente não precisa tratar o autismo, a gente precisa tratar eventuais atrasos ou Questões de flexibilidade mental, problemas de sono, barreiras que, de aprendizagem que vão predicar, trazer atrasos ou prejuízos para essa criança. E cause aí problemas na, no ambiente acadêmico, no ambiente social e familiar. Então a gente trata os sintomas e as medicações tratam esses prejuízos. Tratam transtorno do sono, tratam dificuldade de déficit de atenção, tratam agitação e hiperatividade, tratam ansiedade, regulam melhor essa criança para que ela usufrua e aproveite melhor as terapias que vão ensinar uma série de habilidades e fazer com que essa criança amplie repertório. Então... Quando necessário, a gente precisa das duas coisas associadas sempre que indicada a medicação. Precisa fazer terapia também. Mas na cidade não tem recursos. O que a gente faz? A gente capacita os pais. Os pais podem fazer os cursos e os treinamentos para aplicarem em casa pais, tios, funcionários, avós, todo mundo que estiver disposto, disponível e queira ajudar essa criança a aprender como proporcionar estímulos que ajudem no desenvolvimento dessa criança, que faça uma contenção em comportamentos disruptivos e inadequados, que propicie essa criança um desenvolvimento melhor de uma maneira que seja legal e prazerosa para ambas as partes, é muito bem-vindo para ajudar nessa intervenção. Se você acha importante esse vídeo, conta para gente aqui embaixo nos comentários como você faz. Se isso funciona para você, dá um joinha e compartilha. Um beijo grande até o próximo vídeo. Tchau, tchau.